Não consigo esquecer Aquele nosso encontro Na areia da praia Não consigo esquecer Aquele abraço apertado e o seu beijo tão doce É tão triste o amor Que se foi para sempre E só deixou saudade Mas o dia vai chegar E você há de voltar Cair em meus braços Quero sempre lembrar Dos momentos mais lindos Que passamos juntos Eu não quero esquecer Que naquele lugar Você ainda vai voltar E é por isso Que nas noites de lua eu volto àquela praia Pra te procurar E é por isso Que nas noites de lua Eu volto àquela praia Pra te procurar